Leixo não tem nada a ver nem com os looks básicos, muito menos com looks casuais. Então assim, ah, vai mais casual, ah, tá bom. A pessoa vai lá, põe uma camiseta, qualquer, uma calça jeans qualquer, um tênis, às vezes um tênis todo ferrado, sujo, aquele tênis que você usa pra tudo. E vai porque, a ah, tô casual. Aí você vê uma mulher com um sapatinho bonito, uma calça mais, né, mais bonita, da moda, não sei, dá o nome que você quiser, uma camiseta e você olha e fala caramba, mas por que ela está tão bem vestida e eu não consigo? É isso, você tem que trazer a casualidade, mas também tem que trazer estilo e trazer o teu estilo para as coisas ficarem melhores, para você conseguir né, transitar por esses looks casuais de uma forma natural.